Andamos, andamos nos Algarves, arranquei para o Algarve com o meu administrativo Nuno Gil e viemos chamar aqui umas máquinas algravias. Vamos ter aqui uma série de dois, três vídeos. Vamos ver como é que o dia corre, como é que as pilhas das máquinas funcionam e vamos ver como é que isto corre. Para começar, temos aqui o meu amigo Wilson, que tem aqui um PD. Já vamos. This is it, money. Ah, obrigado pelo convite aqui ao Paul Garve. E isto puxa. Vamos ver. Muito bom. Tem sexta? Tem sexta. Que é bom consumo. Bom consumo. É bom consumo. É para as viagens, quando for à missa e tal. <risos> Terceira, vou calcar sem embreagens, sem nada, sem truques. Nada, só quer carregar, faz aquele leitezinho, mas depois já não tem mais, é sempre uma mão pedalas. Agora vamos ao material, conta-me tudo. Pronto, não me esqueço nada. O motor foi todo feito, o motor, motor aqui... foi todo feito, tem 200km neste momento feito. Tá 200km? Está em rodagem. Quase estou ao exterior. Tá no exterior. Está no exterior. Estás a virgindade. Olha aí.